Mais uma serrinha e adentramos o Planalto de Poços de Caldas. Aqui a região de Caldas, também um lugar bonito, com uma vista longe. Essa região aqui já teve intenso tectonismo, muita concentração mineral, e por conta disso as águas famosas de Poços de Caldas. O silêncio, a paisagem, a elevação do espírito, pássaro no céu, a sirema cantando. Minas são muitas, né?